Olá! Para fazer um pedido de compra no OpenRP, você deve clicar em Purchases ou Compras. No menu à esquerda, clicar em Pedidos de Compra e clicar no botão em vermelho Criar. Feito isso, você deve preencher os campos e incluir o produto e a sua quantidade. Feito isso, clique em salvar. Bom, é isso e obrigado.